Então, Sem aí, gente? Oi? boa noite então... gente, estamos aqui com mais um Twin Side Show, provavelmente vocês vão ver essa mesma roupa na entrevista da Ana Raquel, porque eu acabei de fazer dela, e estamos aqui com ele, nosso ícone, Leroy, que eu adoro chamar de Leroy, ou <risos> dá um oi para a galerinha. Oi, Serra Leoa. oi pessoal, demorou, mas estamos aqui. Estamos aqui hoje vai ser cheio de entrevista. Então, gente, se preparem para vários minutos com participantes. Lero, me conta um pouco Oi. como foi a sua trajetória em Serra Leo, ou se você já tinha participado de outro jogo ou foi a primeira experiência. Então, começou assim, eu nunca tinha participado de nenhum jogo online. Eu acompanhava o VD, mas eu nunca fui de comentar nos posts. Eu adoro Survivor Real e sou super fã e eu sempre contava o bebê, aí eu, me, eu acho que essa foi minha terceira ou quarta inscrição, mas eu nunca fui selecionada. Aí surgiu a inscrição, eu, eu me inscrevi, o Vinícius mandou mensagem, daí eu já fiquei super, é, nossa, eu fiquei super feliz por ter sido selecionada e entrei no jogo. Ah, aí eu falo demais, senhor. Não, tem que falar mesmo, <risos> pode falar. A primeira parte, a fase tribal, já foi sim um baque, tipo, quatro tribos. É, cinco pessoas na tribo só. E na minha tribo tinha a Camila, que era um pouco ausente, né? Tanto que depois veio o kit dela. É, aí foi óbvio que eu tentei fazer amizade com todo mundo da tribo, pra tentar não ser o bottom. E fui fazendo amizade com algumas pessoas fora da tribo. Mas eu, já eu percebi que tipo, tinha muita gente que era a primeira vez no VD, todo mundo, né, porém, muita gente que já vinha de outros jogos, Sim. e eu, às vezes, eu falei, nossa, eu vou ser Punchbowl, tenho certeza. Mas, você conseguiu virar, né, isso aí, tanto que eu acho que você foi virar o alvo só na fusão, eu acho. Ah, com então, um eu, eu acho que, eu, tipo, na fase tribal, eu fiz, conversei bastante com o Nick, tanto que ele, eu queria ir muito longe com ele, e já fiz ali uma aliança com ele com a Ana na fase tribal. Porque eu não conversei muito com o Gustavo no primeiro dia. E a Camila também não respondia ninguém. Sim. Aí depois eu comecei muito a conversar com o Gustavo e me identifiquei mais com o Gustavo. Só que eu já tinha uma aliança com o Nicano, só que eu não queria atrair eles. Hum. Aí começou aquele bafo todo. Depois a gente era uma tribo muito assim... Que a gente achava que ia mal nas provas, mas a gente não ia. Tanto que a gente sempre não, foi você se mantendo. A gente sempre foi se mantendo. Tanto que o nosso primeiro CT foi quando... A Sherb já tinha sido dizimada, Sim. Aí que o Rafa veio para cá. E eu fiquei muito nervosa de tipo, ser a primeira da tribo a ser eliminada, porque eu não confiava muito no Rafael, tanto que na entrevista dele ele disse que não gostava de mim do começo. E a maioria das pessoas é assim, foi assim com ele, foi assim com o Rafa. E eu não achava, eu não tinha essa esse negócio de confiar nas pessoas, porque a gente não tinha do Pro CT ainda. Tanto que eu comprei no mercado para saber quantos rasga-votos eu tinha. que eu precisava ter a confirmação de que se, eu tinha, se eles tinham mentido para mim ou não. Porque é o que a gente combinou, eu quis ser bem assim, ah, gente, vamos... eu não quis ser gananciosa, quis garantir um rasga-voto. Então eu combinei de eu dar o um... meu rasga-voto para a Ana, ela para o Nixon o Nixon para mim. Uhum. Só que daí eu fui confirmar com a Ana, falei, Ana, deu... já, já, já votei para você no rasga-voto. Daí ela respondeu assim, ah, eu também já dei pra você. Deu eu assim, louca, mas tem que dar pro, pro Nixon. Aí ela falou assim, ah, é verdade, vamos mudar. Então isso me deixou totalmente assim, ai meu Deus, será que eles estão mentindo pra mim? E até hoje eu não sei quem foi que me deu essa raza e a voz. Não sei se foi o Nixon mesmo, porque depois ele tocou com o Gustavo. Não sei se foi o da Ana que ela me deu, ou se foi o da Elfa. Então não faço ideia quem me deu essa raza e a volta. Será que foi da Elfa, gente? Imagina. O já lado Talvez, porque a Elfa ficou super confusa, não sabe se ela deu pro Gustavo ou não. <risos> Foi. E eu e o Gustavo, meio parecido assim, os dois usam óculos, a Elfa deve ter ficado louquinha, jogou pra gente eu acho. <risos> Verdade. E Tem me mais. conta um pouco da, das suas alianças, assim, porque nas entrevistas que eu acabei de fazer com a Ana também, ela falou que você e o Nixon eram bem próximos, é, mas também que ela ficava um pouco um pé atrás com você. O Gustavo também está sendo bem citado agora nas entrevistas. É, então porque tipo assim eu, eu realmente queria jogar muito com, Nick, com a Ana, só que depois que eu fiz uma amizade com o Gu, eu não queria trair ele. Daí a Camila deu um kit e eu falei meu Deus, eu vou tentar ir um alguém caso a gente perca. Aí só que isso foi também já tinha já tinha quase virado fusão, já estava bem no final bem no hum. começo da fusão. Óbvio que eu tinha umas umas alianças fora fora da minha tribo, que eu sabia que uma hora ou outra as pessoas iam me trair, porque eu não sabia o quão eu podia confiar. Eu não vou falar muito assim para não tentar não ferrar o jogo de ninguém. Mas eu conversava muito com a Jana também, vou falar dos eliminados. O Eleri veio falar comigo também depois que daquele CT bafônico, da, que ele, o Christian foi eliminado. Então eu acho assim que eu fui tentando fazer alianças do, dos que eram bottom, porque surgiu para mim que eu era o bottom da minha tribo. E o que fez eu não jogar com o Nick foi que eu fiquei sabendo que ele falou que eu era marionete. E assim, eu confiava muito nele, só que ele não, não tinha essa reciprocidade. Então eu já fiquei com o pé atrás, por isso que no primeiro conselho eu votei nele. Aí ele ficou todo bravo lá, falou dos flippers, eu entendo totalmente é. o jogo dele, a gente já se entendeu. Só que eu achei que eu não sei, não sei se foi um erro ter... ter não ter jogado com ele. Porque mesmo assim, irão, é, eu acho que eles viram em mim... É, depois da briga que teve lá com a Ana com a, e com a Mari, eu acho que eu virei um algo fácil para eles. Me conta agora dessa, desse cenário, porque nas últimas entrevistas também, todo mundo fala: é, se eu não tivesse tirado o Leroa, se tivesse tirado ou o Pese ou mais alguém, a gente poderia ter continuado. Porque eles saíram um a um, né, a aliança que estava em maioria, no caso. Foi praga minha, Sim. que eu não sou obrigada. É. <risos> Mentira. Não, Mas eu... foi mesmo, porque, nossa mãe, todo mundo fala, não, quero, não queria ter votado mais na Leroy, a porque aquele foi um erro, não sei o quê. Então, tanto que no, no CT que o Nixon foi eliminado, eu já sabia que eles iam vir em mim. Só que eu estava segura com a aliança, porque a, a Naya arrastou o Rainer e o Sardinha, então eles iam flipar. Daí a gente fez um grupo lá, a gente estava bem, bem tranquila. Só que daí no outro CT, eu tinha certeza que estava muito calmo. O povo tava muito calmo. E eu falei pro Pese ainda. Eu falei, Pese, dá o seu ídolo pra mim, que eu acho um em Ele falou, amigo, acho que não vão, não. Aí, tanto que rolou o flipper do Rainer, do, do eu fui eliminada. Em relação à briga, aí foi uma coisa tão assim. Eu acho que eu já falei a palavra louca umas três vezes, sabe? É uma coisa que eu falo sempre. E realmente, eu já falei com a Ana, com a Mari, que apareceu. Eu chamei a Ana de louca mesmo. Só que eu não. E eu não sei o quão isso representou pra ela. Depois ela. Depois de tudo que teve lá, do misógino e tal, ela me chamou, falou que não me perdoava totalmente. Eu entendo o lado dela, eu sou uma pessoa super empática, tanto que eu coloquei isso na minha, na minha inscrição. Só que eu achei que foi, eu acho que eles levaram para o lado pessoal, porque eles poderiam. Eu não era um alvo fácil, eu acho que eu assim, eu acho que eu era meio que um Danilo, tipo, ficava jogando pelas escondidas, tinha uhum. algumas alianças assim por fora. Mas daí eu acho que eles erraram feito em, em ter me tirado mesmo. Aí depois também é, eu acho que tinha vários momentos que eles podiam flipar depois, porque a Elumpa tava super com quatro integrantes. Correta. E a Curanco. E a Curanco também tava forte, daí não sei, foi tirando um a um. Foi o Nick e eu e a Ana em seguida. Aí não sei como o que isso afetou no jogo deles, mas eu acho que eles erraram sem assim, me tirar. E sobre essa briga aí. É... Porque foi uma surpresa pra gente, né? Você parecia tipo assim uma pessoa bem doce, calma. Quando Nossa, viu, você tava barraquendo quem? Com o todo mundo ficou assim, como assim, gente? Sério? Porque o Nick, era retratado de vilão, né? Mas você nunca tinha visto. Foi uma coisa que foi desenvolvendo ao longo do, do tempo ou foi pontual mesmo? Foi ali e acabou? Ah, não. Foi ali e acabou. Porque eu me acho uma pessoa super doce, acho. Tanto que o Nick me chama de demônio sempre. Mas, assim, aquela briga eu acho que influenciou bastante o jogo de várias pessoas, porque antes do VD eu só tinha o Vinícius como amigo no Face. Aí depois daquela briga, nossa, tantas pessoas me adicionaram, um monte de gente ia falar comigo no PV. E, assim, eu não respondi quase ninguém. Eu falei, ai, já, já, já nos entendemos <risos> pra não causar mais delícia. <risos> não causar caos. É, bem isso. Porque eu acho que foi uma briga desnecessária e a gente se entendeu já. Coisa de jogo, né? Pelo menos não foi. Não se alastrou. Não, sim, é que bom que não se alastrou. E sobre seus palpites finalistas, você já tem um F3 em mente? Você acha que vai para a final de qualquer jeito? Ai, meu Deus, vai depender tudo da prova de hoje. Eu creio gente, que... Gente, você... vocês dão a mesma resposta, eu fico <risos> chocado. E vocês não combinam porque a entrevista nem saiu ainda, vocês falam a mesma coisa. Parece que é uma Isso. aliança. É que a gente conversa bastante na Ponderosa. Eu leio bastante né, Ponderosa, mas a gente não está bem assim propício ninguém está com um vencedor em mente ainda com um voto. Eu, pelo menos, estou assim, quero ver o conselho final, ver quem jogou o melhor jogo. É... Então, seu o... voto tá aberto a todo, todos os cinco ainda. A todos os cinco. Eu acho que o Danilo, ele é um competidor que não sei se ele se escondeu, não sei se foi parte da estratégia dele, mas, depende de se ele for chegar no, na final e como for, contar como foi o jogo dele, tem no voto sim, pode ser que sim. Então, acho que os cinco tem meu voto ainda. Bom saber. A gente andou também vendo aqui pelas entrevistas que o pessoal citou bastante o Danilo, porque ele é uma pessoa que não teve uma trajetória clara, tipo assim, ninguém sabe como ele vai apresentar um FTC. eu mesmo já falei que eu quero o Danilo na final, se vocês tirarem ele, vão se ver comigo, gente. <risos> não, porque eu falo do Danilo porque no conselho que o Nick saiu, ele tava na aliança do, dos Bottoms e a gente já não confiava nele. Daí a gente falou assim, vamos no Álvaro, vamos no Álvaro. para ele, que a gente sabia que ele ia passar pro Álvaro, pro Álvaro usar o ídolo errado. E tanto que deu certo. Só que o Danilo votou no Álvaro, a gente imaginou que ele ia votar. Mas ele não confessou que ele falou pro Álvaro. E depois o Álvaro falou que o Danilo falou. Então isso que eu fiquei com mais raiva ainda. Porque quando a jogada não dá certo, você tem que assumir também. Ah, a jogada não deu certo. Sim, e eu que, acho que ele perdeu o ponto comigo por isso. Que ele não assumiu que a jogada deu errado. E sobre participação num possível VDL Stars. Você voltaria, você pensaria duas vezes antes de voltar? Gente, com certeza. Eu amei isso. Óbvio que eu ficava louca, eu ficava nervosa o tempo todo. Mas é assim, me prendeu muito, muito. Eu adorei, eu queria muito ir no encontrão. Só que ai, não vai dar nervosa. Fiquei sabendo de última hora, eu nem sabia que tinha essas coisas. Eu fiquei muito puta. Mas eu queria muito ir no encontrão. Eu adorei muito ó, essa temporada. Eu achei que por todo mundo ser novato, assim, a gente surpreendeu. Eu também achei, geralmente, a temporada de novato é mais calma, né? Mas tiveram certeza bem emocionantes. Apesar de ser uma temporada, tipo, calma em relação a Twitch, que só teve, eu acho, que a Twitch de troca de tribo, né? Se eu não me engano. Sim. Mas foi bem movimentada. E, assim, vocês estão dando a mesma resposta às entrevistas, que esse F5 ainda tá incerto, né? Pra um F4. Então, vamos ver o que pode acontecer mais tarde, né? É, hoje eu acho que vai definir, sim, quem, quem tem grandes chances de chegar na final. Talvez dependendo do, de quem ficar imune, óbvio que vai ter um flip aí, ninguém tá seguro. Então acho que vai depender bastante isso. Você quer deixar alguma mensagem para sua fanbase, para moderação? Ah, nossa, ninguém fez pergunta pra mim da plateia nervosa, claro, tão esquecido. As assim. perguntas eu fiz ao longo da, das entrevistas. Ah, A gente ah. não anotou nomes. Você vai ver que nas entrevistas que eu estou postando agora, tipo, a gente não se nome de ninguém. Eu fui fazendo, fazendo, entendeu? Azul. Ah, eu queria agradecer muito a Moderação por ter dado essa chance. É, todos foram uns amores comigo. É... Óbvio que eu vou estar no nosso tar, ficar em Moderação, me chame. Me coloque com a Ana, para gente jogar junto, pra gente achar que vai ter uma briga louca. É, queria agradecer meus companheiros de tribo, que foram super amores comigo depois, na época da fusão. O Rainer comentou que se eu tinha alguma raiva dele, não também, tá eu entendo que é super jogo. E é isso, gente. Eu adorei jogar a Serra Leoa. Eu sei que eu não fui assim muito, muito ícone, mas ah, foi meu primeiro jogo também. Eu achei que eu fui super bem, achei que eu cheguei super longe. É você isso. Foi bem mesmo, Se você, tipo. É, você pensou direitinho, teve que mudar de lado, quando, mudou de la quando teve que fazer, entendeu? Então faz parte do jogo, né? Eu acho que. A única coisa que eu me arrependo foi de ter usado meu rasga -volta no meu rasga-volta no meu CT. Porque se eu tivesse usado depois, eu acho que ia empatar, e a Nayara tinha o martelo, eu acho que estava na aliança dela, eu acho que eu ficaria. A única coisa que eu me arrependo, mas é jogo, a gente aprende. Mas também você explicou direitinho, né, que você estava incerto de como andaria, já que era o primeiro cito da sua tribo, você Sim. não sabia como as alianças estavam meio formadas ainda. E antes assim, de... E antes de, de ler os votos, o Rafa falou pra mim: ai, desculpa, eu votei em você. Aí é que tá <risos> não me deixou paranoica. Não tem como usar nada nisso. Me deixou paranoica, meu pai, vou ter que usar. Aí o Nixon usou, eu falei: meu Deus, eu usei também. Acho que foi, foi um erro. Eu vou só fazer com você a dinâmica da, dos nomes, né? Que eu até ah, esqueci azul. de fazer com a Ana, gente. Meu Deus do céu, me perdoem. A gente vai fazer com a Ana nos comentários. É, ah, só. Deixa eu lembrar da ordem, calma. É. Quando eu saí tinha um 9. Você vai fazer. Depois, esse... Foi de ano em diante, né? É, foi de ano foi. em diante. Foi eu, depois então, de mim foi ela... Ana. Ana. eu acho que ela é. Deixa eu ver. É um adjetivo, né? Pra dar. É, e pode explicar também se quiser. Eu acho que a Ana ela é muito emocional porque vou dar isso de chuva pra ela, porque eu acho que ela. Não sei como ela entendeu a nossa briga. E eu acho que ela foi, o voto dela foi razão disso. Então acho que ela é muito emocional. Tanto que nos nossos conselhos, na, nós que a gente ficava em chamada na nossa tribo, ela era muito assim, e, e da minha parte, não tem nada contra, acho que ela é um amor. Então acho que ela é bem emocional. E o Rainer? O Rainer, ele é estratégico. Porque a gente não tinha muito contato, aí depois da fusão, assim, teve a briga, ele foi o primeiro a vir falar comigo. Ele, ele flipou nas horas certas, então acho que ele é bem estratégico. E o Álvaro? Uau, deixa eu ver. Aquela bicha me irritou, eu queria tanto jogar com ela e ela não quis jogar <risos> comigo. O Álvaro é... deixa eu ver um adjetivo pra ele... Eu acho que ele é um líder, assim, ele sempre queria estar ah, tá. no controle da situação e eu acho que ele viu que eu era assim, um, não tinha muito essa característica, então acho que por isso ele não quis jogar comigo. Então acho que o adjetivo pra ele, eu acho que é líder. E Mariana? A Mari é fofa, a Mari é super fofa. Todo ela mundo, sabe... gente, fala que a Mari é suíte, tô chocada. Ela sabe defender os princípios dela, na briga ela entendeu os dois lados, é, o, o, o jogo, na forma que ela jogou no começo, eu acho que ela fez umas alianças bem fortes, acho que o povo que para ela faz isso, pra ela ser bem fofa. E agora vamos pra quem tá no jogo ainda, nomes aleatórios, é. deixa eu ver, vamos pro Danilo agora. Danilo? A bicha do sexo, a louca. A sexual. Danilo, a sexual. O Dani, ele é... Deixa eu ver um apelido. Generoso. Ele, ele tem esse contato com a natureza, né? Então acho que ele se torna uma pessoa mais... Sem maldade, eu acho. Ui, pelo menos acho que é isso. Acho que ele é bem generoso com as pessoas. E Nayara? Nayara, meu Deus do céu, aquela vaca deixou eu de ser eliminada. <risos> Deixa eu ver, a Nair. A Nai é da minha cidade, vocês sabiam, né? Ela é, mora, é, mora em Sorocaba também. Eu não sabia, porque sabia depois do jogo, também, no anúncio. A Ná, ela, ela é feroz. Ela não baixa a cabeça, ela vai com tudo, ela defende o jogo dela. E tanto que ela tá no F5, com possíveis chances de chegar no, no top 3 aí, quem sabe levar. Então, acho que ela é feroz. Ela, na primeira fase, pelo menos pra mim, assim, acho que ela jogou calma. E depois da minha eliminação, ela foi com tudo, eliminando quem ela queria. Ela ficou, eu acho que revoltadíssima quando se saiu. Deus <risos> Provavelmente. Eu queria muito jogar é... com ela. E o Gu Gustavo agora. Ah, Gu, eu ver. Eu falei, amor, deixa eu ver o que o Gu é. Ah, o Gu é sensacional, gente. A forma como ele tá jogando, a forma como ele fala com as pessoas. Eu e o Gu ali estava no nosso F2. É... Eu espero que ele chegue na final. Eu acho que ele é uma pessoa sensacional, um amor, adoro o então só... Coisas exposto pra você, Gucci, Adoro. Eu vou até falar mais com o Gustavo agora. Porque todo mundo fala bem dele e eu tô bem curioso também pra saber. Deixa eu ver. Falta, Falta um dois. Falta o Sardinha. Ah, o Sardinha é uma incógnita pra mim. Porque a gente só conversou depois, quando eles fliparam preparam mesmo. É, às vezes eu dava parabéns pelas palavras e nem respondia. Mas <risos> comigo ele sempre tratou bem também. Não sei se ele teve essa impressão de não gostar de mim no começo. Não sei, mas ele é um um apelido para ele. Ah, ele é esperto. Acho que ele é bem esperto. E o Pese, nosso último nome? Gente, todo mundo critica o Pez e fala que ele é um terror, mas <risos> comigo ele, sempre foi... ele foi bonzinho. Eu acho que o Pez, ele é desligado, porque ele não imaginou que o Survivor ia ocupar muito tempo assim. Ele teve várias brigas também. Gente, Pez não é suíte. <risos> Eu acho que ele é desligado, sim, ele quer fazer as coisas dele, então, com o tempo pro jogo, então acho que é isso. Mas o Pérez adora gente, também. Félix. amei esses adjetivos aí. Alguns bateram bastante com o que a gente vem ouvindo assim ao longo dessas últimas entrevistas. Então dá pra ver que a percepção de vocês tá bem parecida, tá bem igual sim. também. E vamos Ai, que ver bom. o que, que acontece com esse F5, né, porque hoje realmente vai ser decisão. Não, hoje é definitivo, porque dependendo de quem tá imune, gente, dá para fazer muita coisa. A pessoa que estiver imune vai ter que pensar muito bem, porque ela pode ganhar hoje a prova, mas depois levar uma pessoa errada pro final. Então, eles devem estar tá daquele jeito. Basicamente, então, quem vê essa imunidade de hoje tem um grande poder, né, de votação. Com certeza, vai ter um grande poder. Então, gente, fiquem ligadinhos aí para ver mais tarde essa prova. Não percam por nada, porque decisão é hoje. Ai. Obrigado, Ai, Obrigada a você pela atenção. Adorei a entrevista, ficava super nervosa. Você falou que estava nervosíssima, mas nem parece, gente. Parece que você vem fazendo isso direto. Você jura? Eu adorei, obrigada pela atenção. De... E é isso, gente. Beijo para todo mundo. Que torceu por mim, que foram poucas, né? Que torceram por Acho mim. Acho que não, hein? Acho que não foram poucas, não. Ai, eu parece... que na época que você saiu, teve muita pergunta, mas tá com o Lucas, entendeu? Eu não pude pegar as perguntas ainda. Ah, nervosa essa bird. É, é isso, gente. Obrigado por tudo. Eu adorei participar do VT. Valeu. Beijo. Esperamos em você nova participação aí ao Estado quem sabe. É A sol. Obrigado. Boa Tchau. noite. Boa noite.